Boa noite a todos os inscritos do José Maria. Nesse momento nós vamos fazer aqui uma demonstração e uma explicação em relação à mandioca que na nossa região chama de macaxeira, aquela que nós podemos comer, e aqui na cidade grande chama de aipim. Vou cortar aqui e depois eu vou falar. Aqui nós, nós, pronto, nós colocamos, para mais um... Aqui estão os olhinhos, tá vendo aí? Os olhinhos. Cada um lugar desse aqui é um olhinho. Nós não podemos plantar isso para trás. Nós temos que plantar isso aqui para frente. Aqui ao redor, aqui ao redor onde tem esse leitinho, é a de vai sair as raízes. Quantas raízes vai sair? Dependendo do tempo e da terra molhada, aí eu vou mostrar para vocês como que depois fica, vamos lá o procedimento, está aqui o rebolo, dá o nome do rebolo da maniva da demonstração da mandioca, ou seja do aipim, quando nós plantamos sai aqui vários olhos e cresce, e aqui Nesse, nessa parte branca aqui, que é a casca e anticasca, vai sair várias raízes. E essas raízes, ela vai se tornar isso aqui. A demonstração é essa. E muito importante isso para quem não sabe. Eu pronto isso aqui, nasce as raízes, ela cresce e vai formar isso aqui. tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Chega até tiver... 15 raízes e essas raízes elas vão engrossar e vão ficar nesse estilo aqui aí tá vendo nesse estilo aqui se você demorar mais tempo ela fica mais grossa nós precisamos cortar todo esse, essa maniva aqui em pedaços de 8 centímetros e deixar aquarar o leite para no dia seguinte a gente plantar e amanhã nós vamos dar continuidade nesse nesse vídeo, como se planta esse rebolo da maniva na terra. Hoje então meus amigos e minhas amigas, o Manuel aqui já está com a enxola na mão, já cortou aqui as, as manivas, né? A madeira da, da mandioca, né? Aqui em São Paulo é conhecido como mandioca. Mas no Pará é macaxeira, no Ceará também é macaxeira, né? O, é aipim, é algum lugar, né? Lembrando, isso aqui é a mandioca que você pode se alimentar. Tem a mandioca brava, que não pode se alimentar porque ela tem uma, uma, uma química, né? Uma substância. Né? Uma substância Sim. que ela mata, né? Então essa aqui é a mandioca que a gente chama aqui em São Paulo, que é a macaxeira ou aipim de outros estados, tá bom? Que é comestível, né? Comestível. Então vamos lá plantar lá que ele vai... Eu não sabia que as raízes nasciam no finalzinho da, aqui da casca, não. Eu ach, acharia que saía em todo... O, a madeira que fica dentro do chão. Vamos lá. Vamos, lá. Obrigado. vamos lá. Nesse momento, nós vamos fazer as covinhas, né? E em seguida, a gente vai colocar o rebolo, né? Da maniva. E vamos cobrir com terra. E deixar na mão de Deus para que daqui a oito meses a gente possa estar tá colhendo fruto e com muita qualidade. Essa tudo E se Deus abençoar, eu estarei aqui para arrancar ela, hein? Eu conto com o nosso amigo José Maria e conto também com todos os inscritos para poder acompanhar todo esse processo. E aí, Manuel, essa escova, é, qual que é a, a distância, mais ou menos? É mais ou menos 80, 80 centímetros a um metro. Bom, é só ir cavando ali, ó. 80 centímetros a 1 um metro, né, de fundura. E é bastante, gente. Olha, ó. Acabando nordestino, Pernambuco, né? Pernambuco. Nós estamos aqui em São Paulo, mas o rapaz é, é, plantou muito na roça, tem muita experiência, né? Isso aí é... Aqui, ó, o Manuel contou aqui, cavando aqui as covas. Chama-se cova, né? Cova. cova, de mandioca. Olha, aqui já tem uns pés de mandioca pequenininhos aqui, ó. Aqui deve ser de, de alguma safra. O, o, o trator aqui, ele, ele fez aqui o trabalho. E ele aterrou alguns, alguns galhos de mandioca aqui, ó. Vemos que ali, ali tem uns galhos, ó, de mandioca, de maniva, né? E nasceu, uns pezinhos aqui, ó. Eu vim aqui, vim aqui, ó. Olha só. Essa outra carreira é na mesma posição. É, é, é mais ou menos 80 centímetros de uma forma para outra, né? É de 80 centímetros a um metro. Co é, qual que é a fundura, Manuel? É. Mais, mais, mais ou menos? É mais ou menos 10 de centímetros. 10 centímetros? É. Uhum. Ela não pode ficar muito funda. Senão não nasce, né? Não, nascer nasce, mas a mandioca vai ficar muito funda. Hum. Mas na hora de arrancar você tem problema. Ah, entendeu? sim. A mandioca tem que ficar rasa. Ah, sim. Entendeu? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Já cansou, mano? Já cansei. O coração já está acelerado. <risos> muito tempo sem trabalhar né? na roça, né? É, exatamente. <risos> é, velho. A gente trabalha trabalha muito quando é novo mas quando fica um pouco já passa dos 50 aí o negócio já pesa, né a roça é um pouco meio pesado aí ó então aqui ó a terra tá fofa foi arada né no, no, no trator né terra tá uma beleza maravilha meu pai quando plantava roça manuel ele plantava o milho o feijão e plantava a mandioca e a mandioca ficava dentro do mato lá quando estava pronta, ele, ele ia só lá roçando e, roçando, e arrancando a mandioca no, no meio do mato. Ele não limpava? Não. Lá não dava para limpar não, porque o, depois que ela crescia, a mandioca crescia uns dois metros de tamanho. E ela ia. O, o mato era pequeno, né? No mato não era tão grande. Mas o mato no tronco ele, ele não limpava não, não. Não dava tempo não. Era muita mandioca. É, geralmente quem faz esse tipo de trabalho, gente, tem que ser com, com o pé no chão mesmo, não é mano? É para você sentir a, natura, a terra, porque nós, nós precisamos de uma proteína que só a terra tem. Vamos cavar mais uma cova, mais uma carreira. Esse rebolo de maniva aqui, ele só sai a raiz aqui atrás, sai aqui, véio. é de onde vai sair a quantidade de mandioca aqui atrás. E outra coisa, tem um olhinho aqui aonde brota o olho, ele tem que ficar para frente, ele não pode ficar para trás. Entendeu? Porque quando você vai limpar a mandioca, você limpa daqui para cá. Se ficar ao contrário o rebolo, a mandioca vai nascer na frente. E a mandioca ela tem que nascer atrás. Para nascer atrás você tem que colocar o olho para frente. Eu vou samiar e depois vamos ver o que vai precisar cavar mais, tá bom? A palavra samiar é jogar aqui, ó. Olha, tá vendo? O vendo? Aqui tá o olho Ele tem que ficar nessa posição aqui Aí a mandioca vai sair aqui atrás A quantidade de mandioca aqui, né? Aqui atrás Se você colocar o olho contrário A mandioca vai sair aqui na frente Então é. quando você for limpar aqui Aí você vai direto na mandioca Aí estraga, aí estraga Vou plantar um já para... Olha, aqui Tá vendo aqui, hein? ficar um pouco mais descido para dentro a ponta, tá vendo aí? Você vai fazer isso aí. Pronto. Esse já tá aprontado, né? O olho tá aqui, aí. Tá até querendo nascer já, tá vendo? Tem vários olhos. Às vezes chega a nascer até três. Então você planta nessa posição aqui. A mandoca vai sair aqui atrás, a raiz, né? Vai sair aqui, ó, aqui atrás. Se você colocar o contrário, assim, ó, o olho tá para cá, ó, Tá vendo? A mandioca vai sair aqui. Aí quando você for limpar para chegar a terra, você vai cortar a mandioca. Então a posição certa de, de plantar o rebolo de maníva é nessa posição aqui. Aí. tá vendo aí? O outro tá para frente. Aí você chega aqui para isso. Aí. E a mandioca vai sair aqui. aí, tá vendo? Aqui. Aí. eu vou sair nessa posição. tá bom? Vamos lá. Então outra coisa que eu queria explicar para vocês é o seguinte... Se nós plantamos o um rebolo de manívoa no sentido aonde o sol se põe ou seja a terra é decrescente você tem que começar a limpar daqui para cima você não pode começar a limpar a mandioca o contrário descendo porque você está limpando o contrário daquilo que você tem que fazer porque é a posição que você vai colocar a enxada vai cortar a mandioca porque a mandioca ela está nessa posição se você começar a limpar daqui para lá você está limpando numa posição que a enxada está indo para cima da mandioca. Então, por exemplo, vai lá que eu plantei a mandioca, mas não é eu que vou limpar. Eu tenho que falar para o cara que vai limpar a mandioca: olha, você tem que começar do lado que só nasce. Porque se você começar do lado que só põe, você vai estar limpando o contrário na posição de cortar a mandioca. E a mandioca não pode ser cortada. Ela não pode nem ser arranhada, porque ela apodrece. Ela então, você tem que limpar a mandioca no sentido contrário da mandioca. Por exemplo, a mandioca é aqui. Então, você tem que limpar daqui, olha, nessa posição. Se você for limpar o contrário, aquilo que eu acabei de falar, você vai limpar com a enxada em cima da mandioca e não pode. Manoel, ou seja, vamos entender melhor. Vamos supor, a gente começou lá daquela ponta lá, pondo o olho da mandioca, tudo nesse sentido para cá, correto? Exatamente. Pois é, quando for limpar, sempre começar daquela ponta lá. Daquela porque as posições estão tudo ao contrário, porque as mandiocas vão nascer tudo para lá, né? Tudo pra lá. Porque se a pessoa começar daquela ponta ali do final, onde está o balde, vai limpar contra as raízes, né? Contra a raiz. Isso, beleza. Então, é, então gente, é, então é assim, só repetindo mais uma vez, o Manuel vai mostrar mais uma vez ali para vocês entenderem, Pra explicar para não ficar nenhuma dúvida, vamos lá, Manuel. Pode explicar que eu vou puxar aqui o zoom para vo você ver aí. Ó, então é assim: ó ele vai pôr o olho dessa mandioca tudo no sentido do balde lá. Ó. Tá, tá, tá tá ali o balde, ó. Então é então, assim: a nossa referência é aquele balde ali, ó. Ó, pronto, tá, tá ali o balde, então tudo naquele sentido lá. Então ele vai explicar para você direitinho como é que faz. Aí, ó, olha vamos de novo aí que ele vai mostrar para você. Vamos, vamos lá, Manuel. O olho da maniva está aqui na frente. A mandioca vai ficar aqui atrás. Então é nessa posição que você vai limpar a mandioca. Entendeu? Você não pode limpar a mandioca, o contrário. O olho está desse lado e a mandioca desse. Se você começar a limpar desse lado aqui, você está limpando com a posição de cortar a mandioca. Isso. Então a posição certa de você limpar a mandioca é do lado do olho. Isso. Na posição do olho. Tá bom? Vamos continuar. Isso, agora vai explicar mais uma vez como é, como é, como é que põe aqui, já, já, já focalizei na, na cova, pode, pode, pode, pode, pode explicar. A posição é essa aqui, ó. o olho está para frente, então você chega aqui, coloca ela e faz isso aí, beleza, essa é a posição certa, o olho está para frente, você coloca aqui e faz, faz isso aí essa é a posição certa Manuel, só, só um detalhe eu quando plantava mandioca eu colocava o olho sempre inclinado para cima e o fundo, não. onde vai nascer a mandioca eu colocava para baixo não, por quê? quando você coloca esse olho essa, essa posição aqui mais para cima a, a, a intenção da mandioca é ela ir para o fundo se você coloca ela um pouco para cima a, a traseira dela a mandioca ela faz isso fica rasa, mas se você colocar ela nessa posição aqui, ó, a mandioca vai ficar muito fundo e vai ter, vai, você vai ter dificuldade de arrancar ela. Ah, quer dizer que no que você ergue um pouquinho a mandioca, a, as, as, as raízes fica plana com o chão quase, né? É, e fica fácil de arrancar, né? Ela fica mais fácil de arrancar. Olha só, ó, vocês percebe que ele deixou aonde vai nascer o olho, ele deixou inclinado para baixo. Para baixo. E aonde vai sair a, as raízes, inclinada para cima. Para quê? Para que o... o... Fique fácil de, de, de arrancar as raízes, porque essas raízes elas vão ficar planas com o chão, não vão entrar muito na terra. Olha, Manuel, eu já plantei mandioca também, sou, sou da roça, mas eu não sabia disso. Não. E quando eu plantava, Manuel, eu fazia um reboli com 20 centímetros. Eu entendia que quanto maior o rebolo, mais mandioca você eu ia colher. Não, você estraga a é, manívora, você diminui a quantidade de. de... A quantidade. Isso porque eu não, eu não sabia que a mandioca nascia só na casca, no, no final do, do, re, do rebolo. É no, é, no, é, no final. Pois eu plantei mandioca há 20 anos. Meu pai fazia farinha e eu nunca, e eu nunca me atendei para isso aí. Meu pai fez farinha há muito tempo, Manuel. Olha aqui, a posição do olho aqui, já Olha só, meus amigos e minhas amigas. Funciona assim. O Manuel me explicou: o olhinho está aqui, ó. Então esse olhinho vai para frente, né? Para cá. Porque quando limpar vinha a inchada, está no sentido aqui das mandiocas e não vai danificar as raízes. Né? Eu, quando eu plantava mandioca, plantei muito com o meu pai, e a gente não. E ele nunca me, me, me passou isso aqui. Que eu teria que pôr um pouco inclinado para baixo aqui o olhinho, porque as raízes iam sair, rente com a terra quase. É por isso que o Manuel falou que não pode limpar a conta, porque essas mandioca do rei que ele planta as mandioca vão ficar perto da, da, da superfície então quando a inchada vem pra, lá para cá vai fazer isso e vai pegar as, as manívas, por quê? as manivas vão, vão nascer aqui, ó as raízes né? eu acharia quando plantar mandioca que as raízes saiam em toda a parte da, da maniva por isso que eu fazia aqui um rebolo grande de 20 centímetros e eu sempre jogava dois rebolos, mas ele falou que não tem que plantar um pouco inclinado o olhinho vai sair para frente você vai aterrar aqui, as raízes vão sair aqui para cá, certo? E quando você vier limpando, ela vai pegar assim, ó. Então, nunca conta. Se você limpar o contrário, quando ela vier, vai pegar nas pontas das raízes e vai, e vai cortar. Então, quem planta tem que saber que nunca pode começar a limpar daqui para lá. É sempre lá para cá, ela vai correr assim, ó. Mas então meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui, um forte abraço, se caso ainda não é inscrito no canal, quiser se inscrever para fortalecer, nos ajudar, muito obrigado aí, deixa o seu like aí, indica aí para outras pessoas esse vídeo, e é isso aí, vamos que vamos, se caso se inscrever, ativa o sininho, um forte abraço, fui, tchau, tchau. Olha, passarinho cantando aí, ó legal né?